OK? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Aqui uma observação. Eu fiz três pontos altos. Eu não fiz correntinha de separação, tá? Aí eu fui fazendo três pontos altos, três pontos altos, OK? Somente na manguinha que eu aumentei uma correntinha aqui para que ela ficasse um pouquinho mais larga, tá? aqui eu contei tem 189 pontos e o ponto que eu vou estar utilizando é múltiplo de dois tá então aqui no final eu vou fazer um, uma diminuição então olha só estou aqui tá então aqui eu faço um ponto alto sem terminar aqui um ponto alto sem terminar e arremato ok então aqui eu diminuo apenas um ponto, ok? Aí eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu vou fazer ponto de base para depois fazer, tá? Meu ponto fantasia. Então aqui eu vou fazer três correntinhas para dar altura, mais uma de espaço, pulo um ou no seguinte um ponto alto uma correntinha, pulo um, pulo no seguinte, um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma carreira ponto passa fitas, tá? Somente assim. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um, um ponto alto, uma correntinha. Depois aqui eu vou fazer intercalado, tá? Uma vez o ponto alto, uma vez o ponto passa fitas. Uma vez o ponto alto, uma vez o ponto passa fitas. E você pode fazer dessa forma quantos você quiser, tá? Depois, quando eu for fazer o ponto fantasia, eu só vou trabalhar aqui, ó. No ponto passa fitas, ok? Então agora eu vou passar pra vocês como fazer esta parte aqui, ok? Então, olha só pelo avesso eu vou contar quantas carreiras eu fiz tá então aqui uma do ponto alto passa fitas ponto alto passa fitas e assim por diante Então eu tenho aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete carreiras tá bom como a minha linha não vai dar né então eu vou fazer intercalado tá eu fiz aqui o ponto relevo eu vou deixar um sem fazer e vou fazer aqui com vocês, tá bom? E a peça tem que estar em pé quando você for fazer esse daqui ó, tá? Esse pontinho tá bom. Bom, você pode amarrar o fio em qualquer ponto alto aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui em relevo e vou amarrar o meu fio, tá? Aqui eu amarro meu fio e vou trabalhar com ponto alto atravessado, tá? Então aqui eu vou virar a minha peça assim para fazer aqui o pontinho para vocês enxergarem certinho, tá? Então aqui eu faço mais duas correntinhas contando com meu nozinho três. Eu vou trabalhar com ponto alto normal. Então eu tiro dois e tiro dois então aqui eu já tenho dois pontos aqui três e quatro tá então eu trabalhei de cima para baixo agora eu vou virar a minha peça novamente para vocês verem certinho tá então vou virar aqui e vou trabalhar no ponto alto seguinte tá vou dar uma laçada então, olha só, o ponto alto seguinte aqui, eu vou pegar dessa maneira, ó, daqui de fora para dentro, tá? Não pode ser assim, tem que ser ao contrário, daqui de fora para dentro. Então, para ajudar, o que, que eu faço? Eu pego o ponto alto aqui, assim, e faço aqui o ponto alto atravessado aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa: um ponto alto dois aqui três e quatro, então aqui eu trabalhei de baixo para cima agora eu vou trabalhar no ponto alto seguinte de cima para baixo então eu viro novamente vou virar aqui para vocês quando vocês podem fazer bom vocês não vão precisar ficar virando toda hora, tá? Então, olha só: o ponto alto seguinte aqui eu pego de dentro para fora, tá? E aqui eu faço mais quatro pontos altos. Eu sempre vou trabalhar dessa maneira: uma vez começando de cima para baixo, e quando eu for fazer novamente é de baixo para cima. Sempre colocando aqui quatro pontos altos. Então, eu viro novamente, ok. Esse ponto ele dá um pouquinho de trabalho, tá? Então, eu pego aqui o pontinho e pego aqui, ó, de fora para dentro, tá? E faço quatro pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo até o final tá sempre assim eu vou trabalhar dessa forma ó. uma vez de cima para baixo de baixo para cima de cima para baixo de baixo para cima ok vai ficando assim ó. tá bom depois quando eu terminar aqui tá eu vou fazer o acabamento da parte de cima da blusa aqui ok porque como eu tenho pouca linha então eu quero fazer aqui primeiro para depois terminar com outro barrado aqui e vocês podem estar fazendo um vestido tá bom então aqui eu cheguei no final tá eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo Faço uma correntinha e vou cortar o meu fio, ok? Toda vez que eu for fazer essa parte, eu tenho que amarrar o fio e cortar no final, tá? Aqui depois vai ficar assim, ó. Então, olha só como ele está ficando: vai ficar assim, tá? Tudo em relevo, ok? Então, agora eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Em volta do decote. Eu vou amarrar o meu fio aqui, então eu vou virar a minha peça ao contrário, vou pegar bem aqui onde tem o um ponto baixo da emenda e amarro meu fio aqui, ok? Então aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar, faço duas correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos aqui, tá? Eu vou fazer o ponto tombadinho aqui, tá bom? Então aqui, ó, no espaço eu vou repetir novamente um ponto baixo, duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos aqui. Passo para o próximo espaço e vou repetir. Então, aqui onde tem a divisória dos motivos, tá bom? Então, aqui eu fiz nesse espaço, ok? E vou aqui, ó, pegar aqui, tá bom? Bem na divisória. Aí eu faço ponto baixo, duas correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos, ok? Então, do outro lado, na divisória, você vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui onde tem a emenda de um motivo e outro bem aqui ó ok